O PPSC é um programa de extensão da Faculdade de Educação. Ele foi criado em 1997 pela professora Carmen Maria Kraidt. Ele atua na execução da Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade. E nesses 23 anos, já acompanhou mais de 1.700 adolescentes que cumpriram sua medida na Universidade. Para mim, o trabalho realizado no PPSC é muito inspirador. Tem muita luta e dedicação envolvidas, movidas por uma esperança num mundo melhor para as juventudes e adolescências. O PPSC para mim é um lugar de oportunidade, né? Para mim, foi de muita oportunidade. Eu acredito que seja para todos os alunos que fazem parte desse trabalho muito legal. é Um trabalho socioeducativo que tu tem experiências que transformam o teu olhar em relação ao trabalho com pessoas. Para mim o PPC não é meramente um trabalho, é um âmbito de luta, é um âmbito de desafio em que pulsa a amorosidade, mas sobretudo compreende o que é atender vidas. A oportunidade também de construir uma equipe de trabalho muito unida e a oportunidade de transformar e se transformar cada dia com os adolescentes que passam pelo PPC. Foi a partir do momento que eu me encontrei naquelas salas do sextanário da fachade que eu me encontrei dentro do curso de pedagogia e encontrei algo que eu realmente amo fazer. Estar no VPC é estar num processo contínuo de aprendizagem em que muitas formas de ler e interpretar o mundo, assim como saber, se encontram. Seja dentro da equipe interdisciplinar, seja com os adolescentes. Aprender a bater de frente com os problemas, com o próprio sistema, com os percalços que cada acompanhamento traz para gente. Por isso eu acredito que carrega um pouquinho de cada um que compôs o programa comigo e que ajudou tanto no meu processo de desconstrução. Bom, eu entendo PSC por um erro meu, saí muito satisfeita e transformada. Hoje trabalho e estudo, estou no último ano. Agradeço a Laís, a minha educadora e os professores da oficina da cerâmica por me ajudar nessa jornada, que foi um ótimo passo na minha vida. Uh, gostei muito do jeito que eles nos tratam e gostei muito de tudo que eu aprendi lá. O PPSC, para mim, é um lugar de muita história e de muito aprendizado, que eu fico muito feliz em fazer parte. Uh, eu desejo que o programa continue ampliando repertórios e ressignificando vídeos que nem ele tem feito ao longo desses 21 anos. Desejo que o PPSC comemore 30, 40, 50 anos e siga ensinando, acolhendo e agregando tanto conhecimento e afeto.